O esporte foi essencial para a pessoa que eu sou hoje. O esporte, eu acho que ele é muito importante para as pessoas de ir lá praticar o esporte, ter as dificuldades, perder, ganhar, para a criança principalmente. Mas que ele não chegue a alto nível, mas de ter essa experiência de estar no esporte é muito importante para a vida. O corpo foi feito para se mexer, né? não para ficar parado. Hoje em dia a gente está cada vez mais parado. Essa possibilidade de ter um desafio, de ir lá enfrentar, a gente se torna pessoas mais fortes quando a gente faz um esporte. Bom, é super importante para melhorar a performance, como a pista ou a sapatilha que foi diferente, a vara, agora que está começando a mudar algumas coisinhas, mas ela... Foi, quando foi feita foi uma coisa bem diferente, foi bem avançado né, para a época, mas depois ela deu uma estacionada, então acho que ainda tem um pouquinho para evoluir a vara, talvez mudar algumas coisas, mas melhorou muito. A gente foi pensar na natação, tinha os trajes né, que até depois foram proibidos, porque realmente ajudava muito, mas tinha gente que tinha condição, tinha outros que não, empresas que faziam, outras não. Então a tecnologia ajuda muito é, na aferição de medidas para realmente ser exata, a medição de vento que existe no atletismo que precisa, a pista para ser mais veloz, então eles sempre estão procurando achar coisas é, na recuperação. É quando agora nos últimos anos, quando eu viajava, tinha uma bota que ela faz a compressão com, com gelo, então para recuperação, para recuperar mais rápido das competições ou achar uma lesão hoje em dia é só a imagem. Né? Antigamente não tinha, o médico tinha que ir lá, palpar e falar, acho que é isso, né? Tudo era lombalgia, mas realmente tem algum motivo mais específico. Então hoje em dia com as imagens também fica mais fácil de detectar. Diffícil né, a gente passar as dificuldades, mas eu sempre tentei aprender com isso, com as lesões, com as competições ruins que eu passei, sempre buscando uma forma de melhorar, de me superar, de achar um meio de ir melhor. Então foi dessa forma que, que eu aprendi no meu dia a dia. Eu tive uma lesão e aí eu falei: não, vou melhorar minha técnica para não sentir dor, para não me machucar de novo. Eu tive essa lesão por esse problema. sempre tentei entender por que isso aconteceu e isso me ajudou a, a evoluir, a superar. O esporte é um instituto de saúde, prevenção, ortopedia, reabilitação e treinamento. Então são vários profissionais é, dentro de um local profissionais que trabalharam comigo e tem alguns outros que trabalham também em outras especialidades, mas é um local para as pessoas irem lá, se sentirem bem uh, ter qualidade de vida, se tratarem eu, eu, como eu criei o método Mure também, então são exercícios que eu fazia ali no salto com vara. VAR, estou levando para as pessoas que querem uh, ter uma melhor qualidade de vida ou que faz um esporte profissional, ou que faz um esporte amador, não importa, a gente consegue adaptar isso para qualquer um, mas é difícil empreender, não é fácil não uh, uh, arriscar, e lá, abrir um negócio é aquela dúvida vai dar certo não vai mas sempre tem que acreditar que vai dar certo e tem que trabalhar muito não é fácil não tem que trabalhar hoje em dia eu acordo mais cedo do que quando eu era atleta tenho muito mais coisa para fazer quando eu era atleta eu dormia um pouquinho mais tarde treinava almoçava dava aquela dormidinha agora não tem mais isso não Eu quero que o esporte esteja cada vez mais cheio, eu quero poder trazer qualidade para as pessoas, que elas consigam fazer as coisas delas no dia a dia, o que elas querem fazer né? elas superem as metas, ajudar as pessoas a superarem as metas delas. É, acho que isso é a minha meta, fazer a pessoa se sentir bem e superar a meta dela.